Oi. <risos> Bom dia pra vocês aí do outro lado Que acordaram às 2 h 40 E foram tomar banho agora Eu ainda tô com uma cara de bunda Mas daqui a pouco eu vou ficar com uma cara mais bonita A gente vai ir almoçar no Burger King Porque literalmente não tem ninguém em casa É sábado, eu não tô afim de fazer comida E eu vou levar vocês com a gente pro primeiro Daily Vlog Então, vamos lá Estou eu aqui novamente Agora eu estou sem bigode de Hitler E eu estou com Toca bonitinho Acho que dá pra ver Toca geralmente não é uma coisa que fica legal comigo, sabe? Mas hoje eu senti uma vontade gigante A Toca olhou pra minha cara e falou Vamos usar, use, me use Eu falei, ah, acho que eu vou usar essa Toca um, agora, tem duas amigas minhas que ainda estão pra chegar Só que infelizmente elas não estão comunicáveis Porque os meus amigos, eles são assim Às vezes eles desaparecem do satélite do mundo E a gente não consegue falar com eles Nem ligar pra eles Então, eu e a Bi vamos resolver algumas coisinhas Agora, mas logo nós voltamos Então, pessoas Eu tenho uma cara de criança Mas eu não sou tão criança assim Eu sou um ser humano que dirige Então, nós estamos indo em direção às nossas Agora, porque definitivamente os Nossos amigos, eles decidiram sumir mesmo Do mapa e não responder as mensagens Gente, que péssimo Tem um cara de cor de rosa ali Ele parece uma bola de pilhar rosa <risos> Ele tá coçando o saco, galera <risos> Ai, que desnecessário Totalmente. Não dá dar, zoom dá não, dar zoom não, acho que não só ah, câmera não A gente vai passar do lado dele, gente Ele tava coçando o saco, que péssimo Pronto, já vimos. Pense que a gente acho que deve estar tá já umas 3, 4 horas quase, sem comer nada Para mais, se a gente for contar o horário que a gente tava dormindo, porque dormimos até duas e poucos. Então minha barriga ela tá gritando, em nome do senhor, precisa de comida. Aí a gente tá em busca. Aí passa um carro tocando funk do lado. <risos> Diversidade, a gente vê por aqui. Estamos chegando, graças a Deus! Tem um buzão na minha frente. Fingue, Vai, buzão. Eu preciso entrar no estacionamento do bagulho. Passa na nossa frente. Tchau, ônibus. Tchau, Tchau, buzão. Bye, bye. Paramos em frente a um fusca cor de burro quando foge. Uhum. A minha câmera tá de cusagem comigo. Ela tá parando. Fecha o vidro, Hebe. Ela tá parando porque ela é uma filha da puta que me fode, às vezes. É assim mesmo. Mas finalmente chegamos e vamos comer porque ninguém é de ferro. Graças a Deus, ninguém merece. e a Graças a Deus, chegamos no lugar. Nossa, tem um Superman anão. <risos> Sério? Bianca, fica do lado do Superman. Ah, não, cara. Eu não fica do lado do Superman. <risos> O que você vai pedir? Eu vou pedir, pedir aquele lanche curioso cheio de pimenta. Vai ficar coordeno hoje, hein? <risos> você tem noção da situação. Finalmente a comida chegou. Olha essas minhas batatas. Olha esse cheddar. Tá assim, esse cheddar. Hum. hum, que delícia! Gente, de verdade, eu tô tendo um sério problema com essa câmera. Tá meio difícil. De verdade. Mas a gente tá tentando. Ah, Abriu um o olho. A vida. Vocês só com um o olho, né? <risos> essa é a twine. Ela apareceu. Diga oi. Oi. <risos> ela apareceu. Ela decidiu aparecer na vida. Porque tava tá foda, né? Vocês viram? Tava tá difícil comunicação aqui, ó. Beleza. Olha isso aqui de cheddar. Gente, espera. Vou matar essa batata. Olha isso aqui. É cheddar puro. É tipo o cheddar na batata. Hum. Tem batata no seu cheddar. Meu Deus! Eu vou dar um pausa pra poder comer e a gente se vê daqui a pouco. Beijo. Meu lanche era tão grande, gente, que eu tive Nossa. que dar o resto dele pra minha amiga porque eu não consegui comer. Você não tá entendendo, às vezes tá parece uma moça comendo. Mas eu juro pra você. <risos> <risos> você tá vendo as amizades que eu tenho na minha cara? Eu posso fazer tudo. Menos isso comendo. <risos> Mas também depois de uma batata daquele tamanho, cheia de cheddar extra, e extra, e extra, porque as meninas aqui adoram né? ele, acham que ele é gatíssimo, e botam muito extra cheddar na batata. não ia mãe tá com o meu lanche mesmo. Gente, você não tem noção, eu... Eu comi, o resto da minha vida. Nossa, eu comi tanto, mas eu comi tanto que eu não vou comer por um mês, assim, sabe? Tetoni. você está bem? Você está comida hoje? Eu, vou pegar mais Eu consegui queimar o céu da minha boca com a batata. batata. Mas é proixo mesmo. Para. Olha <risos> assim. Aí só de com dente cheio de batata, né? É uma tota do dente, gente. Não, né? Espera. Espero. Hum. Ah, vamos ao banheiro agora. É um momento onde vocês não vão poder participar. Beijo. tá gravando já? Tá! Ah, minha toca já caiu de novo! <risos> olha eu não... O último passo do nosso daily vlog de hoje é ir comprar o um meu laque de cabelo, que acabou num shopping aqui perto, e daí eu vou voltar pra casa para gravar pra vocês falando sobre a queridíssima tinta Candy Colors. Agora a gente vai comprar o laque. Eu, na verdade, só acho o meu laque em duas lojas, uma aqui no shopping e outra no centro da cidade, que não tá aberto agora, porque é sábado. E eu espero que tenha aqui o aqui que eu uso. Porque sim. Tem uma planta gigante dentro do shopping. Bianca, eu acho que não pode criança sozinha, Ai, desacompanhada os pais. Só que eu te amo, né? Eu sei, eu sei, é a vida. Então não é mal fácil. Então, pessoas, eu não consegui terminar de gravar pra vocês o resto do meu dia, porque acabou a bateria do meu celular, e antes da bateria acabar, acabou o espaço de memória do meu celular. Então eu não consegui gravar o resto do meu dia pra vocês, mas hoje meio que eu consegui zerar a vida, porque eu encontrei a pantufa mais legal do mundo, do meu tamanho. Olhem só essa pantufa maneira. Hum... Uh. Mike Wazowski. <risos> eu tenho pantufas verdes legais! Eu sou a criança mais feliz da existência terrestre. Apenas. Então, eu não consegui encontrar o meu laque. Tinha acabado. Eu comprei um outro, que a moça disse que é bom. E eu espero que seja, porque se não for, eu tô fudido. Porque eu não levantarei meu cabelo. Never. Se for bom, eu indico pra vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. A gente já chegou em casa, já faz um bom tempo. Né, Bia? Fala para eles, Bia. É, tá com sono. <risos> ah, nós estamos praticamente prontos pra dormir já. Eu vou editar o vídeo pra vocês, pra poder colocar tudo bonitinho a tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de, desse dele vlog comigo e com os meus amigos. É mais ou menos o que nós costumamos fazer quando não temos nada pra fazer no final de semana. Ou... ou não. Ou a gente fica em casa. Ou sem a gente vai nada. pra uma baladinha Sem fazer nada, sem fazer nada Ou a gente vai pra balada <risos> Qualquer dia eu gravo pra vocês Outras coisas, se vocês gostarem Bom, é isso aí Eu espero mesmo que vocês tenham gostado De, sei lá, estar comigo e com os meus amigos é, Até a próxima E falou Meus cookie monsters lindos Fiquem com as minhas pantufas mágicas <risos> Eu sou <o> My <risos> Okay <laughs> now.